Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a este webinar, hoje dedicado à acessibilidade e como tal selecionamos aqui um conjunto de, de ferramentas que por um lado são acessíveis e por outro ajudam a incluir alguns públicos, nomeadamente ao nível da, da comunicação e também da, da interação, quer com os outros, quer com, com os conteúdos. Portanto... Vou partilhar convosco uma apresentação. Ok, então... Uh quando falamos em acessibilidade, eh, implica eh, vários perfis de, de utilizadores e, e no nosso contexto de, de estudantes, eh, no entanto, eh, o foco das, das ferramentas selecionadas vai eh, para dois cenários particulares, o cenário da incapacidade visual e o, o cenário da incapacidade auditiva, uma vez que são estes cenários que encontram eventualmente maiores barreiras quer em saúde, portanto face a face, quer online. É a incapacidade auditiva é fácil de compreender, portanto devido à oralidade, portanto um surdo não vai ter acesso à informação oral ou auditiva. O mesmo se passa com os conteúdos áudio que são partilhados e também conteúdos que Uh, muitas vezes são partilhados uh, e que uh, acabam por ter uma supercarga textual. Uh, nem todos os surtos dominam uh, a língua portuguesa, portanto, uh, uh, há muitos que... que Conhecem a língua portuguesa e têm a língua portuguesa como segunda língua, mas como qualquer pessoa que tenha um idioma numa segunda língua, não o domina na totalidade. Como tal, às vezes, a informação mais complexa, uma escrita mais elaborada, pode não ser facilmente compreendida por um, um, um estando surdo. Uh, a situação ideal seria uh, o professor uh, saber língua gestual e comunicar em língua gestual, uh, uma vez que é raro termos esta, esta situação, portanto nós não, por norma não aprendemos língua gestual, então estes estudantes geralmente uh, são acompanhados por um intérprete de língua gestual, que nem sempre está presente em todas as, as aulas, uh, ou até todas as situações, trabalhos de grupo, etc. Portanto, as soluções será na ausência de um intérprete, então ter uma componente textual, ou seja, no fundo, termos a oralidade convertida em texto. Por outro lado, temos os estudantes com incapacidade visual e estes encontram as maiores dificuldades nos interfaces, obviamente os conteúdos visuais, sejam eles online, sejam aqueles que são partilhados no âmbito da, da sala de aula, e, claro, tudo o que é uh, partilhado em aula em suporte papel, que a maior parte dos, das vezes não, não, não tem o alternativo em bravo. Uh, sabendo que estes uh, estudantes usam por norma, o, o computador com leitor de ecrã ou o telemóvel com leitor de ecrã e, claro, uma solução também para alguns, uma vez que nem todos os setos dominam Braille, mas uma, uma solução também seria ter uh, materiais em Braille. Um, uma vez que nem sempre se consegue garantir estas condições, então, graças a, aos avanços tecnológicos, nós temos algumas soluções que permitem ao professor, no fundo, acabar por vencer algumas barreiras, nomeadamente em sala. E a primeira ferramenta que, que vos trazemos aqui é o Google Keep, que permite não só instalar, portanto é uma app que permite instalar um telemóvel, mas também existe a versão desktop. E basicamente o Google Keep, entre outras funcionalidades, mas tem uma que é extremamente interessante e que permite transformar texto digitalizado, portanto, através de uma fotografia, em texto digital editável. Portanto, fica num doc editável. Um, também permite transcrever áudio, portanto, eu posso colocar uma mensagem de voz e o Google Keep uh, transcreve aquele áudio em texto. Além disso, tem a vantagem de ser gratuito. Uh, Vou-vos mostrar aqui, portanto, um exemplo, para verem como é que, como é que funciona. Uh, eu tenho aqui o Google Keep uh, associado à, à conta Google. Uh, por isso, portanto, qualquer pessoa com uma conta Google tem acesso ao, ao Google Keep. E... Uh, se posso, eu já tenho aqui duas imagens, portanto eu vou inserir uma nova imagem e vou buscar aqui uma imagem que eu tirei, portanto uma fotografia que eu tirei a uma página de um livro, esta está em inglês, portanto e no fundo isto é para verem ou seja, o texto a imagem em si não tem muita qualidade portanto vê-se no fundo o movimento da folha né? Portanto, não é uma folha que está paralela à, à, à superfície e um, tenho agora aqui a possibilidade de, de converter, isto não está a mostrar aqui tudo no ecrã, ok, tenho aqui a possibilidade de capturar o texto da imagem clico em capturar o texto da imagem e imediatamente ele transforma todo o texto que ele reconheceu, claro que não fica formatado, não fica com alinhamentos, não fica com títulos, mas no fundo todo o texto que estava naquela fotografia é convertido em texto editável. Uh, tenho ainda um outro exemplo, vou... E agora adicionar aqui outra imagem. Ops. Perdão. Não quero esta. Vamos adicionar uma nova e desta é um esquema. Portanto, tenho aqui um esquema... Uh devia ter rodado a imagem, mas vamos ver como é, que, como é que fica. Portanto, eu tenho este esquema, claro que linhas e elementos gráficos não são convertidos, portanto o que será convertido é apenas texto, então vamos experimentar, ver como é que fica. E cá está, ele foi ler todo, reconhecer todo o texto e colocou aqui todo o texto, Claro que não tem uh, a representação gráfica do esquema, mas no fundo todo o texto que estava naquela imagem foi convertido em texto editável. Portanto, esta é uma, uma ferramenta que, que achamos que realmente uh, pode ser interessante. Além disso, também permite, uh, e sobretudo na, na app, nós podemos ativar uh, a opção de micro, e gravar uma nota em áudio e ele converter em texto. A próxima ferramenta, esta não é uma aplicação, é um dispositivo, e que, por exemplo, nos Estados Unidos, utilizam muito esta, não é, não esta em específico, isto é uma marca que é vendida em Portugal, mas existem semelhantes, e que uh, eles utilizam para, por exemplo, os estudantes com dislexia ou com baixa visão, para não estarem a aumentar, uh, nomeadamente, testes e exames, portanto, no dia do exame, eles uh, emprestam uma, uma PEN destas para os estudantes com dislexia. Passam a PEN, portanto, no fundo, digitaliza, é um scanner que, linha a linha, vai lendo o texto, que permite não só fazer a leitura em voz alta, como também permite transcrever o texto que vai sendo lido pelo scanner, vai sendo automaticamente transcrito para texto editável. Uh, para terem uma ideia, eu tenho aqui o exemplo desta, desta pen, que é, é vendida em Portugal, e uh, aqui, se quiserem saber mais informação, um, pronto, tenho aqui esta... Um, no fundo, esta, este site que, que explica as funcionalidades da, desta pedra. Depois, uma outra aplicação que, que pronto, é, é, poderá ser interessante, não é, obviamente, um substituto do Intérprete Língua Gestual, uh, no entanto, uh, é interessante e, e até porque até fora do contexto da sala de aula, na rua, se nós nos cruzarmos com uma pessoa surda, podemos ajudá-la. Se bem que esta aplicação, que é o N Talk, só permite comunicação unidirecional, ou seja, apenas converte áudio e texto em libras, que é a língua gestual brasileira, no entanto, não sendo igual à língua gestual portuguesa, Uh, os surdos conseguem entender a maioria da, das frases. Portanto, há palavras diferentes, como, como uh, na oralidade. No entanto, um, pronto, é, é, é uma aplicação que já está a, a ter o dicionário em inglês e, e, pronto, e provavelmente terá outros dicionários como o português. Um, depois como é importante a comunicação bidirecional, portanto, ou seja, eu, através da, do N talk posso dizer a um surdo o que... passar-lhe alguma informação. No entanto, se o surdo me responder, e se eu não saio de língua gestual, eu fico sem saber o que é que, o que, é que ele está a dizer, não é? o que é que a pessoa surda está a dizer. Não temos neste momento nenhuma aplicação gratuita que faça esta comunicação bidirecional. No entanto, já estão em desenvolvimento um, uma aplicação e um, um software para desktop. Uma delas é o Quintrans, uh, que permite uh, a interpretação bidirecional em tempo real, portanto, de língua gestual converte a língua gestual para texto e também uh, o Gnosis, que é da, da Google, e também permite uh, esta interpretação de língua gestual, convertendo em texto ou em áudio. Eu uh, tenho aqui algum, tenho aqui dois vídeos, uh, mas depois podem, podem ver, mas só para ter uma ideia de, de como é que funciona, vou passar aqui um pouco à frente portanto este não é não é uma app, portanto é um software e a partir de será mais para para situações empresariais um, e eles têm aqui um exemplo demonstrativo portanto o, o intérprete gestual não precisa ter uh, luvas nem qualquer uh, equipamento ou o adereço uh, consigo portanto basta falar para a câmara e a câmara consegue decifrar no fundo estes gestos não só das mãos como do próprio corpo e da face e converter depois para para texto um, mas pronto, estas ainda estão em desenvolvimento o que Vai ser, sem dúvida, a Park, que é uma, uma solução basicamente empresarial. O Gnosis uh, vai ser lançado este ano na Índia, um, com um custo, ainda não foi divulgado, mas à partida é anunciado que será um custo baixo, um, e sendo da Google, a Google, que no fundo tem uh, o, já o Google Translator, que acaba por ter muitos idiomas, Uh, estão a pensar em incluir, portanto, esta ferramenta dentro do âmbito do, do Google Tradutor e uh, com algum custo, mas certamente será baixo. Depois, uma quarta uh, ferramenta que quase todos nós conhecemos, mas que provavelmente poucos desconhecem, uh, uma funcionalidade que quer o... Google Docs, que era o Google Presentation, tem que, através de áudio, portanto, através de voz, permite converter a voz em texto e tem a vantagem de ser gratuito. Qual é o potencial desta ferramenta? Por um lado, se tivermos um estudante surdo em sala. E se uh, eu tiver um microfone pela lapela, por exemplo, tiver uma, um documento do Google aberto, um, vou falando, tenho de falar pausadamente, e um, é convertido, no fundo, o áudio em texto em tempo real. Uh, vou mostrar também aqui um exemplo. Portanto, abrir uma página... Uh, do, do Google Docs e uh, aqui nas opções, no menu ferramentas, tenho aqui a possibilidade de uh, ativar o microfone, digitalizar a voz. E vou começar a gravar, portanto, permitir, vou uh, falar pausadamente, e penso que estão a ver uh, em tempo real uh, a conversão do áudio para texto. Para que tudo corra bem e não haja uh, uma má interpretação da, da voz, uh, tem de falar pausadamente e com boa dicção. Se neste momento eu quiser fazer um, um ponto final parágrafo, ou seja, criar um novo parágrafo para ser mais fácil uh, ler o texto, basta calar me dou um enter e continuo a falar. Uh, esta ferramenta pode ser interessante não só para conversão de áudio em tempo real, como também, por exemplo, se eu tiver algum texto digital, perdão, um texto em papel, por exemplo, na sala de aula, e o estudante cego está a utilizar o leitor de ecrã, eu posso uh, ler, por exemplo, as perguntas de um texto que está em formato papel, leio para este documento, que partilho com o estudante e ele vai acompanhando as questões que eu estou a ler e fica com o texto em doc. A partir do momento em que eu pretendo parar esta ferramenta, clico no símbolo do microfone parou de, de transcrever o áudio e este documento está gravado está no, no Google Docs posso partilhar com, por exemplo, o estudante ou posso já ter feito esta partilha prévia como posso, a seguir, descarregar o fecheiro e, e guardá-lo no computador ou partilhar depois por outra via um, também temos ainda uh, outra ferramenta, outra aplicação, e esta só está disponível para iOS. Uh, no entanto, uh, pode ser uh, interessante para estudantes cegos, portanto, sendo a matemática uh, uma disciplina uh, complexa, porque recorre muito a, a, a expressões gráficas. A calculadora científica, claro que não dá para todas as áreas, todos o, todas as componentes da, da matemática, mas acaba por ser, talvez, uma ajuda. Porquê? Porque acaba por escrever a matemática a partir de voz, portanto, um professor pode ler a expressão para a calculadora, e uh, o estante fica com, no fundo, aquele exercício um, na calculadora. Portanto, isto é, é, é um outro exemplo, uh, mas infelizmente só, só existe para, para iOS, ainda não existe para Android. Uh, e, pronto, basicamente estas foram as, as ferramentas, as top 5 que, que nós consideramos uh, intuitivas simples de utilizar, podem ser usadas em diferentes contextos e, sobretudo, em sala de aula, no caso do professor ter estudantes com algum tipo, ou pelo menos estes tipos de, de incapacidade, e que não faz o trabalho todo, mas poderá ser uma ajuda. Além disso, eu ainda tenho aqui, na, nesta disciplina que nós criámos para, para este webinar, tenho aqui, portanto, estas ferramentas as top 5 estão aqui, com, com links para, para as páginas, caso queiram saber mais. Isto ainda está oculto para os estudantes, portanto, eu vou deixar depois tudo isto disponível. E tenho ainda aqui umas outras ferramentas que eu acho que, que podem ser interessantes. Uh, já não são, talvez, tão intuitivas, não são dentro das, propriamente das apps, mas que podem ser interessantes, uh, dependendo do, do, dos contextos, claro. Uh, por exemplo, situações de webconferência. Uh, por vezes. Uh, os professores questionam qual será uh, a melhor ferramenta ou a mais acessível no caso de terem estudantes cegos, porque, para o caso dos surtos, ainda não temos nenhum avatar que faça a interpretação. Portanto, uh, para surtos, será complicado. No entanto, o caso da pessoa cega, que tem dificuldade na interação com, com, com a interface, uh, nós testamos uh, o Zoom disponibilizado pela IBCCN, portanto, o serviço colibri. Estamos também o Skype for Business, que nós, na nossa instituição, temos todos, quer estudantes, quer professores, têm acesso ao Skype for Business, e, sem dúvida, o Skype for Business foi aquele que respondeu melhor e acaba por ser mais acessível do que o Zoom. E partilha, e permite a partilha de ecrã, gravação da sessão, o chat... Uh, também permite gravar apenas áudio, uh, tem o vídeo e, além disso, tem a vantagem de poder uh, incluir uh, um grupo relativamente grande. Portanto, estamos a falar de 30, 40, 50 pessoas. Um, também numa outra, portanto, isto aqui já em app, uh, também o WhatsApp, que uh, também é, é acessível... Para, para pessoas uh, cegas, e uh, também, uh, pelo que eu li na comunidade surda, um, os surdos também utilizam muito mascote, claro, basicamente para vídeo e comunicam em, em língua gestual, ou então para mensagens de, de texto. Depois, consideramos também que no âmbito das aulas pode haver trabalhos uh, de grupo, é? E no caso de existir, portanto, tantos com, com estes perfis, quais são as melhores ferramentas ou, ou as que têm potencial para trabalhar em grupo? Um, para gestão de projetos pode ser muito interessante o Trello uh, e vou-vos mostrar aqui um, um exemplo. Uh, portanto, este... Um, isto é um exemplo de portanto, um projeto que nós estávamos a fazer a acessibilidade do portal e, portanto, estava incluído neste grupo um, um, uma pessoa cega que nos estava também a ajudar a fazer, no fundo, a avaliação pericial. E, portanto, e nós acabamos por utilizar o TREL, que é acessível, e permite, no fundo, esta organização que funciona com cartões, e que não criam barreiras ao leitor de ecrã, permite adicionar comentários. A partir do momento em que eu considero que algo já está concluído, então eu arrasto, mas com, o rato, mas com o leitor de ecrã ele tem a funcionalidade de passar o cartão para outra categoria. Portanto, ou seja, é uma ferramenta uh, bastante acessível. Uh, depois... Ainda dentro das colaborativas, todos nós temos, comunidade IPL, temos, uh, no fundo, acesso às ferramentas da, da Microsoft, uh, os estudantes através do Office 365, e uh, não sei se conhecem, mas existe dentro do Office 365 e ou do, da Microsoft, quem tem instalado. Uh, várias uh, opções, várias ferramentas, entre elas o Teams. Portanto, se eu for por aqui, uh, a ao Teams, ou então se for dia Office 365, também tenho aqui o Teams. Portanto, todos os estudantes uh, e professores, portanto o professor pode criar uma, uma equipa, não é? Ou várias equipas no fundo são grupos de trabalho em que permite não só partilha de fecheiros, tem chat, portanto dá para fazer comentários e também é uma ferramenta relativamente acessível para leitores de ecrã. Não, eu digo relativamente porque tudo o que tem a ver com informação simultânea, portanto, a indicação de que lá está a escrever, etc., acaba por criar algum ruído ao leitor de ecrã. Mas, de um modo geral, a Microsoft tem tido esta preocupação com a questão da acessibilidade e estas ferramentas da, da Microsoft são, são quase todas acessíveis. Além disso, também para criar um texto online, portanto em grupo, Uh, e é acessível também a leitores de ecrã, existe aqui o Collab uh, col uh, col uh, col uh, col uh, que permite criar um documento online para os colaboradores estarem a trabalhar em simultâneo, uh, é mais indicado para escrever código, mas também dá para escrever texto normal e, por exemplo, um relatório de um trabalho em que os vários elementos do grupo Estão todos a trabalhar online e é uma ferramenta uh, também acessível. Além disto, uh, e porque em termos de atividades ao longo do ano letivo uh, pode ser interessante, uh, não, portanto, começar a utilizar o conceito e-portfólio. Há uns anos falou-se, teve na moda, depois caiu, mas continua a ser uma, uma atividade útil e, interessante, que estimula, no fundo, o, o, os estudantes, porque acabam por estar a construir algo que é para eles e, ao mesmo tempo, serve de avaliação, um, e para este, este tipo de atividade, uh, pronto, existem várias ferramentas, mas o WordPress, na nossa opinião, é aquele que talvez seja o mais interessante, é acessível, claro, tem uma, uma curva de aprendizagem uh, um bocadinho grande relativamente a, a outras ferramentas uh, pronto, tipo Wikis e etc mas uh, acaba por uh, ser uma ferramenta acessível e com, com vários templates, com muitas uh, funcionalidades e inclusive tem templates que são acessíveis e podem ser acedidos através de de desktop, tanto de, de computador, como também através de telemóvel. E pronto, basicamente era isto que eu vos queria apresentar. Uh, não sei se têm alguma questão, queiram colocar? Eu, entretanto, vou deixar, uh, portanto, todo, incluindo a apresentação, que está aqui na disciplina. Chamo-vos a atenção uh, que é importante uh, preencherem o questionário de avaliação das nossas formações uh, e também para imprimir o certificado tem aqui já disponível na, nesta disciplina. E, pronto, e todos os links para as ferramentas que foram aqui faladas também estão disponíveis e se quiserem saber mais, podem aceder aqui aos links. Ok, não havendo questões, resta-me agradecer a vossa presença e interesse e, e lembrar-vos que no próximo dia 12 de junho, Uh, vai haver um novo webinar, desta vez sobre as atividades da Active Learning. Portanto, se tiverem uh, disponibilidade, uh, compareçam. Ok, obrigada a todos pela vossa presença.